Não poderia deixar de usar este espaço do canal para me solidarizar com o professor Tiago lá do Rio de Janeiro, no município de Rio das Ostras, que foi humilhado e caiu nas redes sociais. Pois bem, eu vou dar uma triste notícia. Todos nós somos professor Tiago todos os dias. Eu tenho 17 anos de magistério, comecei a dar aula em 2001, eu tenho muitas histórias para contar, eu já vi muitas coisas ruins acontecendo, tanto na escola pública quanto na escola privada. Eu também não posso esquecer de toda a minha vida que eu passei na escola, que eu passei na escola enquanto aluno. Eu me lembro de colegas zoando professores, desrespeitando, humilhando. Mesmo nos anos 90, isso já era recorrente. A diferença é que não tinha internet. Infelizmente, a gente vive e trabalha em meio a uma completa falta de civilidade na pedagogia nós chamamos isso de incivilidade e não de indisciplina. Indisciplina é, é outra coisa. Neste caso do colega, do professor Tiago, é, é um ato de violência e, como todo ato de violência, ela precisa ser combatida. As medidas adotadas pela Secretaria de Educação são sempre as mesmas há um discurso político, independente de partido político, mas há um discurso, um discurso político que é sempre um caso isolado, sempre. Repare, é sempre um caso isolado. As medidas cabíveis sempre serão tomadas. Desculpa, eu vivo dentro da escola desde 1984, quando ingressei na educação infantil. Faça um exercício de memória, sem saudosismo, e lembre-se de como era naquela época. Como eu disse, enquanto professor, eu tenho 17 anos de magistério, já fui ofendido, já fui ofendido verbalmente, já fui desrespeitado. Já tive casos semelhantes ao do professor Tiago e lhe digo, mesmo conhecendo um pouco a legislação e, e tendo um razoável embasamento, eu te dou toda a certeza, o amparo que se dá ao professor é nulo. Dentro desses 17 anos, eu já fui inclusive ameaçado de morte, sabe por quê? Porque a gente estava coibindo o consumo de tráficos, o, o consumo e o tráfico de drogas dentro da escola. Na época, eu fazia parte da gestão da escola e as autoridades, obviamente, elas foram acionadas. Fui enviado ofícios. Eu fui pessoalmente, eu fui entregar ofício no batalhão da polícia militar. Eu tive reunião com gestores da educação e absolutamente nada foi feito. A corda ela sempre estoura do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o do professor. Sempre. Em outro caso, houve um vídeo que foi publicado nas redes sociais já faz algum tempo, que mostrava menores fazendo rebelião numa escola aqui de Guarulhos, uma escola que eu conheço. Eu fiquei revoltado, eu fiquei estarrecido. Eles estouraram extintores de incêndio, quebraram cadeira, Quebraram mesas, o vídeo mostrava jogando aquilo para o alto, é, arrebentaram a mangueira para contenção de incêndio e aquilo jorrando água no meio do pátio, no corredor entre as salas de aula. Quando eu peguei aquele vídeo, eu também publiquei. Eu escrevi um texto desabafando o momento que eu vivia desabafando o que eu vi naquele vídeo e eu também publiquei. No dia seguinte eu recebi uma ligação. Nessa ligação, mandando eu tirar o vídeo do ar. A pessoa, aos berros comigo no telefone, me ameaçando de processo administrativo. Eu retirei. A realidade é que, como eu já disse, nós somos todos professor Tiago, todos os dias. Incivilidade, humilhação, falta de respeito, isso vem de longa data. E nada é feito. Vocês se lembram de um vídeo de um garoto zoando, ofendendo, xingando, batendo na bunda da professora em Minas Gerais? Se você não se lembra, eu vou deixar o link aqui nas descrições do vídeo. Outro vídeo que mostra uma criança chutando móveis na direção de uma escola, jogando as coisas para o alto. Lembra disso? Não. Eu vou deixar o link também nas descrições. Você não tem noção do que acontece dentro de uma escola, a não ser que você seja professor. Aí você sabe. O sentimento que fica é de revolta, é de revolta e de impotência, Uma, um completo sentimento de impotência. É como um assalto em mão armada, você vai fazer o quê Não tem o que fazer. Enquanto o aluno for cliente, ele sempre vai ter a razão. E isso é independente de partido político, isso é politicagem que existe na educação e sempre existiu. Não é problema desse ou daquele partido. Não é. Não é. Faz um exercício, pesquisa, estuda. Não é. Isso vem de longa data. Esse desrespeito que vem dentro da, da escola. Gente, olha o que acontece na rua. A escola não é um mundo a parte da rua. Os mesmos problemas que a gente tem na rua, os mesmos problemas que a gente tem na família, a gente tem na escola. A diferença é que o pai e a mãe não estão vendo. Então a coisa é solta. Nós professores nós pedimos socorro. É inadmissível acontecer o que acontece todos os dias dentro de uma sala de aula, e não vai achando que isso é problema exclusivo da escola pública, não, não é. Isso também é um problema dentro da escola privada. As ações de violência verbal, pressão psicológica, violência psicológica em cima do professor, isso também acontece com muita frequência nas escolas privadas. Muitas famílias simplesmente não sabem como educar os seus filhos e terceirizam essa responsabilidade da educação para a escola. Nós precisamos da família dentro da escola. Nós pedimos socorro. Se você é professor tem história para contar, conte. Exponha o que acontece dentro da escola. Não vamos deixar o professor Tiago sozinho, como eu fiquei em vários momentos. Todos somos Tiago todos os dias, e a sociedade precisa saber o que acontece entre os muros da escola e da política que cerca a escola.